ele vem com aquele plástico né ao redor e ele tem duas pontas o fio tá tem uma ponta que ela vai saindo ao redor assim então se vocês puxarem essa ponta cada vez que vocês estão puxando o novelo vai rolando assim ou vocês podem colocar o dedo aqui dentro ó e procurar a quantidade de fio que vai subir quando vocês puxarem ó e aí vocês conseguem o fio de dentro Deixa eu enrolar esse outro de fora aqui pra não atrapalhar. Não sai, às vezes, tão fácil quanto saiu agora aqui, tá? Às vezes sai um bolinho de fio e a gente tem que desfazer um nozinho. Mas o que, que eu gosto de puxar esse fio de dentro? Ó, que o novelo fica parado e o fio que a gente precisa a gente vai puxando aqui, ó. E o novelinho fica parado, certo? Eu tirei o plástico aqui pra mostrar pra vocês as duas opções, mas vocês podem manter o plástico do novelo, Furar o plástico só aqui aqui, colocar as duas mãos e puxar. E deixar o fio protegido com o plástico que veio para não sujar, tá bom? Então, vamos começar. Pra gente começar o um trabalho de crochê, a gente vai fazer o crochê plano, tá? Que vai ser o crochê lisinho. A gente vai fazer de um lado, vai virar e vai fazer do outro, tá bom? Então, para isso, a gente vai fazer um nó corrediço ou nó deslizante, tá? A gente vai passar uma voltinha aqui na mão, puxar esse fio aqui de trás, ó, e apertar. Certo? Vamos de novo. Ó, dá uma voltinha nos dedos. E aqui tá o fio do novelo, ó. Eu preciso passar esse fio do novelo lá pra dentro. Então, eu passo a agulha aqui, pesco esse fio do novelo, ó, e trago. E aí, eu vou apertar, ó. Ó. certo? Esse aqui vai ser o nosso começo. Ok, uma outra questão é o seguinte, antes da gente começar, é a pega da agulha. Eu seguro assim, como se eu estivesse segurando um lápis pra escrever, certo? Mas tem gente que prefere segurar a agulha assim, Certo? E não tem problema, vocês podem escolher qual é a melhor pega pra vocês. Não tem certo, não tem errado, tá? Então, eu costumo pegar assim quando os fios são grossos, tipo fio de malha. Eu me sinto mais confortável fazendo assim. Nos fios mais finos, eu costumo pegar assim, certo? Então, não tem certo e errado, tá, gente? Então, vamos lá pra começar as correntinhas, que é a base do crochê, tá? Vou passar a agulha por baixo do fio... Vou engatar o fio nesse gancho que tem aqui na ponta da agulha e vou puxar por dentro desse elo aqui, ó. certo? E aí a gente repete. Passa por baixo, engata o fio no gancho e puxa. Passa por baixo, engata o fio no gancho e puxa. Isso são as correntinhas. Se para você está difícil engatar aqui no gancho, Talvez a agulha esteja com um gancho muito pequenininho pro tamanho do fio de vocês. O gancho tem que conseguir trazer o fio pro outro lado, tá? Passou por baixo, engatou, puxou. Passou por baixo, engatou, puxou. O que pode acontecer no começo é a gente ficar muito tensa e fazer tudo muito apertado. Não tem problema, com o tempo a gente vai soltando a mão, ó. E aí, a gente vai fazendo uma quantidade de correntinhas, ó. Depois que pega o um jeito, vai ficando mais suave, ó. Passa por baixo e puxa, passa por baixo e puxa. Aqui estão as nossas correntinhas. As correntinhas, elas são super básicas, mas elas nos acompanham no crochê em vários trabalhos. Elas servem para muitas coisas, uh, para fazer os espaços entre os pontos, para fazer base de carreira, para muita coisa a gente usa. Certo? Então a gente vai subir uma carreira agora. O que, que é subir uma carreira? A carreira do crochê, ela a gente desce a carreira, sobe e vem para a próxima. Desce a carreira, sobe e vem para a próxima. Desce a carreira, sobe e vem para a próxima. O que, que é a carreira? Carreira é uma ida no trabalho, certo? Então, a gente vai fazer agora uma carreira de ponto baixo, que eu vou ensinar. E quando eu chegar aqui no final, eu terminei a carreira. Eu fiz uma carreira, certo? Então, vamos lá. Ó. para vocês analisarem o que, que é uma correntinha, é esse Vzinho aqui. Aqui é uma e aqui é a outra, tá? Pra gente fazer a subida dessa carreira... Eu vou deixar uma correntinha sobrando aqui, tá? Então, eu vou fazer o ponto baixo inserindo a agulha aqui, ó, na segunda correntinha. Ó, aqui tá a primeira, eu vou inserir a agulha aqui na segunda. Eu gosto de pegar essas duas alcinhas que estão ali, ó. Deixar aí entrar a agulha na de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Pro nosso ponto baixo agora, certo? Vamos aprender o ponto baixo. Insere a agulha aqui na, na correntinha, puxa o fio, aí eu fico com dois aqui na agulha, certo? Aí eu vou enlaçar o fio de novo e vou passar pelos dois juntos. Ó, fiz o meu primeiro ponto baixo. Vamos de novo. Insere a agulha na correntinha, assim pesca lá, ó, puxa o fio no gancho. Puxei no puxei o fio no gancho, passei. Ficou com dois anéis aqui, certo? Vou lá no fio do novelo, enlaço de novo e passo pelos dois. No segundo ponto. Vamos de novo. Coloquei a agulha na correntinha, puxei o fio, passei por baixo, puxei o fio de novo três pontos baixos, estão vendo? Isso aqui é o desenrolar da carreira, estou fazendo uma carreira, vamos lá, inseriu a agulha na base, enlaçou, puxou, enlaçou de novo, passa pelos dois, certo? É com calma, é com tempo, isso a gente vai com o tempo soltando mais a mão e essa primeira carreira que a gente faz nas correntinhas é uma carreira um pouquinho mais complicadinha de fazer mesmo porque às vezes a gente faz as correntinhas da base mais apertadinha e aí fica difícil de colocar aqui sabe então isso é normal tá agora quando eu terminar essa carreira eu vou fazer as seguintes vocês vão ver que vai ser muito mais fácil de achar o local pra colocar a agulha e fazer essa, essa carreira, certo? Então, eu tô terminando aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tô indo até o finalzinho. Aqui ainda falta o último, ó. O último também fica um pouco trancadinho aqui, ó, pra gente colocar a agulha mais apertadinha. Terminei. O que que eu terminei aqui Terminei uma carreira, certo? Então, quando vocês olharem na, na, nas receitas e vai separar por carreira, carreira 1, um, ó, fiz a carreira 1, um, certo? Vamos para a carreira 2. O que, que eu vou fazer na carreira 2? Eu vou virar, certo? Virei o trabalho, ok? Aqui para esse primeiro ponto. Tem gente que faz uma correntinha pra subir a carreira e começar. E tem gente que não faz essa correntinha. Depende da receita que vocês vão ter, tá? Eu não vou fazer. Eu vou só puxar um pouquinho o meu fio aqui, tá bom? A gente agora vai inserir a agulha nesses buraquinhos aqui, ó. Tá? E continuar fazendo nossos pontos baixos. Quando a gente insere a agulha aqui, a gente pega essas duas alças que estão aqui, ó. Certo? São as duas alças do ponto. É importante pegar as duas alças, porque existem pontos, depois, que mais adiante a gente vai ver, que tem outro efeito o trabalho se a gente pegar só um ponto da frente ou só, uh, só uma alça, desculpa, só uma alça da frente ou só uma alça de trás, tá? Então, é importante agora vocês pegarem as duas, ok? Então, a gente vai seguir com ponto baixo, ó. Insere no primeiro buraquinho aqui, puxa o fio com o gancho, laço aqui, ó, e puxo passando pelos dois. E vou de novo, ó, no próximo buraquinho, ó, uh, inseri a agulha, lacei o fio, puxei, lacei o fio, passei pelos dois. E vou de novo, inseri a agulha, lacei o fio, lacei, passei pelos dois, certo? Ó. E aqui vai ficando muito mais fácil de a gente inserir a agulha, porque na correntinha era difícil de segurar, né? Porque a correntinha é mais molinha ali na base, aquele fiozinho da base, né? E aqui, ó, o buraquinho tá muito mais tranquilo de a gente inserir a agulha e fazer. De novo, inseri a agulha, laço aqui, ó, o fio que tá vindo do novelo, com o gancho eu puxo, tenho dois... Laço o fio, com o gancho eu puxo pelos dois juntos, certo? E assim a gente tá fazendo a nossa segunda carreira, certo? Vamos até o final. Aqui nesse último ponto, ó, às vezes a gente acontece de parar por aqui. Mas estão vendo que a gente não chegou até o final? Porque aqui, assim, ó, tem o último ponto, tá? Então, esse aqui, a gente tem que empurrar um pouquinho a agulha ali, ó, pra achar as duas alças, ó. Tá vendo? Eu achei as duas alças. Lacei, puxei. Ó, e aqui eu terminei a nossa segunda carreira. Aí, a gente vira e faz a terceira carreira e assim por diante. Esse é o nosso ponto baixo. Certo? Eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho, pra vocês verem como é que fica o trabalho maior, com mais carreiras, e como fica mais fácil de segurar também, pra quando a gente tá fazendo o trabalho, tá bom? Ok, pessoal, fiz mais umas carreiras pra vocês verem como fica um trabalho só feito de ponto baixo, fica bem fofo pontinhos bem certinhos e fica fácil quando o trabalho vai crescendo, porque a gente tem onde segurar aqui, ó. Fica bem mais fácil, ó, de segurar o trabalho inteiro do que segurar aquelas correntinhas do começo. Então, por isso que eu digo, não desistam, tá? Às vezes vocês estão começando aqui na correntinha de baixo, aquela coisa difícil de segurar. Calma que depois vai ficando melhor, certo? Então, gente, isso aqui é um crochê plano, tá? A gente tá trabalhando no plano. A cada carreira a gente vira a peça. É diferente do crochê circular, que é esse aqui que eu vou fazer em outros vídeos, que... A gente não vira o trabalho para fazer a gente segue fazendo as carreiras infinitamente ou fechando a carreira e subindo aqui mesmo mas sem virar o trabalho como a gente virou aqui ó O trabalho feito todo ó vou desmanchar para vocês verem feito todo em círculo mesmo na circular aqui certo então é isso pessoal foi o primeiro vídeo de crochê para iniciante eu espero que vocês tenham gostado me deixem aqui nos comentários se a explicação tá boa pra vocês, se a gente pode continuar com os pontos e com as diversas técnicas do crochê. E me digam aqui o que, que vocês querem aprender também. Quais são as suas dificuldades? Isso vai me ajudar muito pra uh, fazer a programação dos vídeos por aqui pelo canal. Certo? Então eu peço que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação pra não ficarem de fora e não perderem nada. Certo?